Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Crente Gamer na área, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família Espero que você esteja muito bem Rapaziada, no vídeo de hoje, mais um pouquinho aí de Forza Horizon 5 Na nossa, assim, queridíssima RX 5600 XT Com o nosso humilde, mas muito satisfatório, Ryzen 5 1600 AF Tá muito bom a, a jogabilidade nessa configuração. De repente você tá pensando em, em, em montar uma configuração custo-benefício com a 5 e do XT. Ó, recomendadíssimo, tá? E aproveitando o gancho dessa nossa plaquinha de vídeo maravilhosa, eu vou trazer um carro aqui no, no Forza Horizon 5 que eu não sei por eu não vejo muita gente falando dele. Porque ele... É assim, simplesmente, cara Na minha humilde opinião Até o momento, o melhor Carro da categoria S1 para corrida de estrada para corrida de, perdão, para corrida De terra, né, o Rally Do, do, do Forza Horizon, né Não é o, o, o Cross Country O Rally, corrida de, corrida de terra É assim, é sensacional Rapaziada, e eu não vejo praticamente Ninguém comentando sobre esse carro E desde que eu montei ele No S1 Pra corrida de rali, suspensão de rali, pneu de rali e tal, é, a tunagem específica pra, pra rali, né? É, vou deixar a, a, a minha game tag uh, no comentário fixado. Você pode baixar tanto o designer, que eu achei muito bonito, modéstia à parte, quanto a tunagem, que está excelente. É o seguinte, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão maroto e presta atenção aqui, ó. Eu tava jogando... Um mês mais ou menos atrás no online E aí caiu uma corrida de, de terra E assim, eu relativamente estava com um carro bacana Que eu já tinha montado um carro legal Não sou o melhor dos, dos pilotos Porque eu não jogo no câmbio manual Que faz muita diferença Mas estava jogando bacana até Só que tinha um cara com uma Lotus Eu falei, cara, não é possível, mano Não é possível esse carro se dessa maneira Ele simplesmente ganhou todas as corridas todas as corridas, e o carro dele voava, eu falei, cara, preciso ter esse carro aí, e ele veio na sazonal de, acho que um mês atrás, ou três semanas atrás, e ele tá simplesmente maravilhoso, fica a dica aqui para você, tá? Lotus Elise GT1 no Forza Horizon 5, é um carro baratinho, qualquer pessoa consegue ter, e se você tá aí sofrendo, meu amigo, para ganhar as corridas de estrada, as corridas de terra, perdão, Esquece tudo que você tinha antes Pega essa Lotus que você vai Aliás, você nunca mais vai perder De verdade, desde que eu montei ela Eu não perdi mais nenhuma corrida, cara Claro que ele Tem uns Drivatar maluco, né? Os Drivatar também maluco. Aí você tem que fazer o retroceder Ou então reiniciar o evento que é difícil gravar, um, gravar uma, uma gameplay Que os Drivatar facilita, tá? Mas, é... Tá... Vale muito a pena, vale muito a pena Testa esse carro aí Você não vai se arrepender, ele é barato Não é, não é, não é raro, né E fica a dica, eu falei, cara, não vejo quase ninguém falando Aliás, acho que eu vi poucos Não sei quantos, mas vi poucos vídeos E na categoria S1 Específico para Rally Eu não vi nenhum vídeo falando da Lotus E a Lotus é muito boa Na corrida de terra, gente É muito boa na categoria S1 S2 eu já não acho tão Não acho legal, mas no, no S1, ela tá de arrepiar Pra corrida de terra Pro rally tá bom? Aí só uma coisa que eu acabei esquecendo de, de comentar Pessoal, gravei o áudio, esqueci de comentar uma coisa Esse carro, ele é Incrivelmente bom Pra curva, ele é incrivelmente Bom pra curva, ele é colado No chão, cara, de uma maneira Que ele faz as curvas muito Velozes, assim Ele faz a curva muito bem, cara É assim, é incrível, e aí você coloca isso no rally, né? É, além dele ter uma velocidade muito boa nessa tunagem que eu montei, a dirigibilidade dele é excelente, cara. Vale muito, muito a pena você ter esse carro na sua garagem para você ganhar todas as corridas de terra do Forza Horizon 5. Com a categoria S1, você não vai sofrer nunca mais. A dirigibilidade dele, as curvas são incríveis, simplesmente incríveis. Então vale a pena você montar, digita lá a minha game tag, baixa a tunagem, que você vai me ajudar também a upar o meu centro criativo, né? Ah, o designer dela também ficou bem bacana e tem vários outros designs lá que você vai me ajudar bastante, tá? Então é isso. Fica aí com esse restinho de, de gameplay da Lotus Elise GT1 no Forza Horizon 5 para Rally, pessoal. Tá muito boa, muito boa mesmo. Carro, ó, chuchu, beleza. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E ó, uma dica também, tá? Se você quiser pegar essa placa de vídeo para os jogos atuais, custo-benefício maravilhoso. Não me arrependi nenhum centímetro de ter feito o que eu fiz para pegar essa configuração de PC que eu tenho é, agora, né? Deus abençoe você. Até a próxima. Um grande abraço e um grande beijo. Fui. Curte a gameplay aí da Lotus Elise GT1 para rally no Forza Horizon 5.